Fala aí meu bom. Tranquilidade? Aqui quem vos fala é Paulo Marreta, mais conhecido como o vovô da trança, e hoje, nesse vídeo vou te revelar um poderoso remédio caseiro que me ajudou muito na hora da trança. Então, não sai daí, e veja esse vídeo até o final. Belezinha meu bom. Mas já recebi uma notificação dos farmacêuticos que estou dando muitas dicas poderosas nesse canal, e claro eles querem derrubar o canal. Para isso não acontecer, peço bastante like e se puder já se inscreva também. Antes de te passar essa dica, te aviso que não é a cura definitiva da ejaculação precoce. Mas não se preocupe, essa receita já vai te ajudar a não passar vergonha na hora do tico-tico no fudá. Mas tem um segredo e vou logo te revelar, abaixo no link na descrição desse vídeo. Vou deixar um vídeo que vai fazer você virar o cara na cama, eu uso esse guia até hoje, e a minha esposa me acha o cara. Assista antes que retirem do ar, beleza meu bom? Bom agora que já te revelei, vou te passar o remédio caseiro para te ajudar a acabar com a ejaculação precoce. Esse remédio deve ser tomado duas vezes ao dia, nos dias que você for afogar o ganso. Recomendo que seja ingerido sempre pela manhã. Esse remédio se trata de um chá, muito simples de fazer e de encontrar os ingredientes. Eu estou falando do chá de blócolis e alface, muito pouco comentado pelas mídias. Esse vegetais tem propriedades medicinais calmantes que diminuem o estresse e a estabilidade do sistema ejaculatório, sendo muito eficaz no controle da ejaculação precoce. Você está a um passo de virar o cara na cama, lembrou de olhar e acessar o vídeo na descrição, não? Meu amigo, nesse vídeo está um dos grandes segredos de durar muito mais tempo com a gata. Acesse logo lá meu bom. Então vou ficando por aqui. Gostou das dicas? Comenta abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas poderosas como essa. Então até um próximo vídeo meu bom.